Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em um chalé que passaram pra gente que ele é assombrado, né, Thaís? Isso mesmo, Thiago. O local aqui tá, parece que tá meio destruído, né? Dá até medo, não dá não, Thiago, se olhando assim, cara? Será que não cai na cabeça também, não? Então, tá bem. dentro lá para dentro, pessoal. A gente nem sabe se tem gente ali, mas a porta tá aberta. Tá aberta aqui, a parte de baixo e a parte de cima. Thiago, e o menino do restaurante que falou pra você, o que, que ele falou sobre isso aqui? eles dizem que de noite não vem ninguém aqui porque o local é muito assombrado. Diz que já viram um vulto, já escutaram um barulho. Diz que o local aqui é bem assombrado e ninguém vem aqui, né, Thaís? E ele falou que tá abandonado há uns 15 anos, parece? Que ele parece mora que aqui tem uns 10 que... anos. É, ele né? falou que mora 10 anos. Ele acha que faz que tá abandonado há mais de 15 anos, porque ele já mora 10 anos aqui na cidade. Uhum. E ele disse que já dessa época já falavam que o local era assombrado. Então, aqui ele atrás acha... passa uma rua e ele falou que para trabalhar ele passa, é, passa todos os dias. Por aqui, passa né, todos os dias aqui. Só que ele falou que à noite o negócio é feio. O pessoal diz que ele é disse assombrado que aí. ele disse que nunca viu gente, nem de dia e nem à noite, porque o local tem uma fama de que é muito assombrado, né, Thaís? Isso aí. Aí ele passou pra gente, nós vamos dar uma olhada, vamos entrar lá dentro, ver como que é, mostrar tudo pra vocês. Vamos sentir o clima, como que é, pra gente estar voltando à noite. Uhum. Né, Thaís? Isso mesmo, Thiago. O local é tudo só mato, mato, mato, mato, pessoal. Não tem nada, só passa a rua ali, é tudo mato. Então vamos entrar lá para dentro, vou mostrar tudo para vocês, deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais uma aventura. Pessoal, a gente vai entrar lá agora, vamos ver como que é lá dentro, Nós não entrou ainda. Eu tô com roupa assim ó, porque eu e a Thaís estamos de férias, a gente está na praia. Como a gente veio para praia, a gente tem inscrito aqui na cidade também e eles passaram várias localizações para nós. A gente nós, foi né, jantar ontem, né, Thiago, num foi restaurante jantar. e a gente, o rapaz reconheceu o Thiago e falou: Ah, Thiago, você tem que ir em um lugar. Passou dois, lugar pra nós, Passou né, dois lugares para nós, né, Thiago? Esse aqui isso é um. Então vamos entrar lá dentro, vamos ver como colocar, o local, porque nós já está voltando de noite. Vamos lá, gente. Tá oh. Gente, já sim, já dá medo, cara. Tá. Você pode ver que é tudo, ó, oh, as madeirinhas tá caindo, tá vendo? Aham, uh -huh. só fala um pouco mais alto, tá? Tá. Vamos lá. Olha. Licença! Deixa eu já ligar a minha lanterna. Nossa. Tinha uma porta aqui de, com a telinha, que eu acho que é por causa de. Pernelongo, né? I, Nossa, Thiago. Ó. Bagulho de, negócio de pinga corótico, né? Sim, ó aqui tem essas coisas de alguém que frequenta aqui ou frequentou ou do morador que deixou não sei então olha ali Thaís lê ali é salvo o senhor é meu pastor nada me faltará ele me for repouso Nossa não dá para entender né? e é grandinho né cara Ah Thaís tá tem aqui ó Ixi. Ai, ah, porta? Porta, Ai, Thiago, aqui era ah, escada, é ó, escada, ó. Aqui era a escada. Roubaram ou levaram embora. É, ó, dá pra ver o teu degrau. Ah. E agora? Peraí, vamos terminar de olhar aqui. Aqui é o banheiro. Ah, o banheiro. Ixi, tá bem sujo, mano. O banheiro Azul. vai ser de madeira? Azul, bate na. Madeira. Azul, né, Tiago? Estranho, velho. Azul aqui deveria ser o que? A cozinha? cozinha? Olha o mato. Ó, tem roupa aqui, tá vendo? Hã? Vou... Garfo, sapato, fralda, armário. Tiago, você não consegue erguer esse armário aqui pra tentar subir lá? que tá? Se ele não desmanchar. Uma tentativa, né, cara? ele Uma tentativa, se cara? consegue ver se ele consegue eu se ele se ele consegue ver se Pisa ali embaixo, ó, pisa ali, ó, primeiro. É isso. Parece que ele é um quarto. Cuidado. Oi? alguém aí? Cara, o pior não tem nada pra me colocar pra, pra dar mais altura. Cara, não sei se eu consigo subir, tem isso. Tá no meio, sabe? O chão não consegue pegar aí? Esse caibra aí da janela? Tira da porta. Nossa, Deus? que é isso? Será que eu consigo subir, amor? Não sei, cara. Difícil, hein? Deixa eu tentar. Tem aí? Hã? O quê? Isso aqui, hein? Deixa eu ver se tem é alguma coisa que me põe mais aqui em cima. Que daí eu consigo subir. Se é umas lajota, alguma coisa. Tem nada, hum. amor. Mostra aí, ó. Cuidado, Thiago. Thiago é muito estressado. Cara, lugar. eu nunca entrei no chalé, velho. Hã? Nunca tinha entrado no chalé. Você uma guarda-roupa que tá em cima? Tem dois guarda-roupa aqui. Tem dois. Você vai ter que subir aí pra não poder pegar. Oh. Você Dá aí. Galera, estamos aqui em cima do chalé Ó, tem um buraco aqui Que eu vou subir já já para mostrar para vocês Nossa, Thiago, é grande aí, Grande E olha aqui, pessoal Tia... Será que você não consegue? É difícil, hein? Olha onde eu tô aqui. Só vai. Você não tem que puxar pela mão? Ih pra descer. Será que eu consegui descer? Não, deixa, eu vou ficar aqui. Ó, tem tipo uma manta, cara, que eu acho que. Que é ali, ó. Tá vendo? Ó. Tem um sapato. Uma coxa. Thaís, tá, é muito, muito, muito, muito sinistro aqui. Então, eu consigo ver daqui um pouquinho, ó. Só tinha um quarto, já? Não, tem dois quartos. Ah, olha ali, pessoal. Aí, é dois quartos? É, não, Essa, essa parte... Ui, tem um marimbondo ali. Aqui é um, onde eu tô, Aí, aqui é um, pessoal Aqui é um E aqui acho que é o outro Mas não ó. importa, aí. E que aqui, é é. ali eu tô vendo que tem uma porta ali Aonde? Aqui, ó, pra cá Então, vamos ali ver Aqui acho que ficava guarda-roupa, essas coisas Que é então. Porque aqui tem essa porta aqui, pessoal Essa porta Cara, tem coisa escrita aqui desligar a lanterna. Amor. Tem alguma coisa certa aqui. Thaís, Senhor. eu vou tentar subir agora aqui em cima aqui pra mostrar pro pessoal. Cuidado, tá desmanchando isso, tio. Tá. Galera, olha aqui. Tão delícia. Tá meia ali. O teizão tá lá descendo. E aí, amor? De boa? Não descer aqui. Taís, é sinistro esse local, hein, ah? velho? É sinistro, hein? Tenso, velho? Eu nunca tinha vindo num.. Nunca entrei num chalé. O que você acha que aconteceu aqui, Tiago, pra ser é assombrado? Cara, eu não faço ideia. Sabe o que a gente pediu fazer? É. Já que a gente não trouxe agora? Vim é. de noite passar o K2. Passar o K2. Vê se tem presença, né? Realmente é assombrado, né? É. Porque pode ser, não pode não ser nada, tia. Agora de dia, dia tá tranquilo, assim, é sinistro, é, mas assim, aparentemente não dá aquele medo, né? Vou pegar a câmera. Pega a câmera aí. <risos> você consegue pegar a lanterna? Pode voltar? Pode. E agora, hein? Vai que é tenso, é tenso. Tenso. Olha, ó. Era bem feitinho, Thaís. Bonitinho, né? É, tô curioso pra saber tô. o que aconteceu aqui, Thiago. Sabe, Será essa, que... Sabe essas partes aqui? Ah. Elas, é, elas têm um... um feltro, tipo uma manta. De um algodão. Pra não passar barulho, ou... Ou... Eu... Calor? Vocês... Calor. Cuidado. Thiago, será que esse lugar é assombrado, velho? Ah, não sei. O cara falou que... O que você acha da gente vir aqui de noite, hoje? Não, eu tô filho. <risos> comigo. É o que eu gosto. Vamos vir hoje, hoje de noite? Mano, vamos. Vamos mesmo. Ainda né, já vem, já passa o K2, né, às vezes tem presença. Cara, então vamos ver. E se a gente vê que tem presença, o que a gente faz? Um split box pra saber. Não, sim. Nós podemos vir chamar pra ver se tem alguma manifestação também. Sim. Aparentemente, pessoal, tá tranquilo aqui. Só que de dia, apesar que tem de dia que se, tem lugar que você entra de dia, que você vê que tá bem pesado. Exato. Mas aqui é a princípio, você vê ah, que é tá um bem. lugar sinistro, mas a, o ambiente tá tranquilo. Tem, ali em cima tem uma, tipo uma... Na coxa um lençol uhum. e tem um sapato de salto de Muito mulher. Difícil. Você viu que ali atrás tem um, um móvel? Então. O que, que é aquilo ali? Ó, aqui é roupa de mulher, se ali, chama. né aquilo ali parece ser é uma pia, Thaís. Será que era daqui? Ah, devia ser. Ó, aqui atrás passa uma rua, pessoal, que é onde o rapaz falou que vem, todos passa todos os dias pra ir trabalhar, né Tiago? Sim. Essa porta aqui também tem uma telinha. Tem um cara de mosquito, né? O local foi bem sinistro, né cara? Bem. Assim, tipo assim, o jeito que eu ele tá, né? Eu não sei, né? eu acho que também a gente não é acostumado, né Tiago, com esse tipo de casa. Então, cara, eu fiquei impressionado em entrar nessa casa, nesse Sim. chalé. Eu nunca entrei dentro de um chalé, eu fiquei impressionado. Agora, eu não sei se tem gente vindo aqui. Eu acho que já deve ter alguém frequentado muito do local, porque tem tipo a roupa, tem um... Então, Thiago, mas isso daqui também pode ser das pessoas que moravam aqui. Ah... Porque a gente não sim. sabe o que aconteceu. Então... A gente não sabe se se mudaram por algum motivo. O que aconteceu. É. Cara, muito sinistro, né? Pai? Esse banheiro aqui, se uma luzão... Pessoal, vocês querem que a gente volte aqui à noite, né, Thiago? É isso aí. A gente vai acabar voltando aqui, vai sair lá no canal Thiago Furacão. Que é o local, o canal que a gente vai de noite, de madrugada, faz investigação, né? Aham. Uhum. A gente pode vir, assim, tipo assim, aqui lá por umas 10 horas. passo o K2, ver se tem presença de chama para ver se tem alguma manifestação. Aí o que, que a gente faz? Se a gente vê que tem, a gente pode vir de madrugada também. Pra poder fazer umas... um negócio louco mesmo. Um split o Spirit box e chamar, né? box, chamar, pedir pra se manifestar. O que você acha? Pode ah, Tiago. Então é isso aí galera, vou encerrar esse vídeo por aqui, vamos lá para aquela outra lenda que ele falou para nós, que o meu gostado também é, parece Pensa. sinistro, hein? Então galera, fica ligado no canal, porque tem muito vídeo das nossas férias, que eu e a Thaís estamos na praia e passaram algumas lendas para a gente, passaram duas e a gente já sabe de mais uma, né Thaís? Tem uhum. três lendas no local. E a gente estamos atrás de mais lenda, quanto mais lenda melhor, lendas novas aí pra vocês. Porque as férias nossas não tem nada de férias, né não. Thiago? Tem que curte... só muda o ambiente, porque a só... gente continua trabalhando. É isso aí, a gente curte um pouquinho a praia, mas bem pouquinho e já pá, corre trabalhar. A gente edita vídeo aqui, grava e é isso aí, estamos atrás de lenda. Sempre né, aí, não para, casal furacão não para. Então deixa muito like, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, o link tá na descrição do nosso Instagram, aí, que a gente tá postando aqui sobre as nossas férias, né Aham. Uhum. E a gente já colocou um spoiler daqui pra você. Então é isso aí, até o próximo vídeo, tamo junto, é nóis, falou, fui!